Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com um caso bem interessante uma moça de 25 anos que estava com uma queixa bem importante e incomodativa de Keylite Keylite é uma doença nos lábios e através da internet ela pôde me achar e hoje eu estou dando alta era uma doença que estava crônica e eu gostaria que hoje ela deixasse... viu Alexia, eu agradeço as suas... a sua consideração e a tua participação para que eu possa divulgar e compartilhar com os outros pacientes que não conseguem encontrar o um especialista e com os outros profissionais para que eu possa colaborar. Oi, boa tarde. É, então, quero deixar o meu depoimento. No caso, inicialmente eu senti um ressecamento grande nos lábios e aí também começou a. Eu sentia cortando, né? Então, sangramento, além do ressecamento. Eu iniciei a busca pela internet a respeito de um profissional que atendesse a minha necessidade. Então eu fui atrás de estomatologista e eu vi que a Dulce ela tinha escrito um livro a respeito, que ela tem uma grande formação por trás nessa área de especialidade. E então eu iniciei o tratamento com ela pela internet e depois presencialmente. Eu estou bastante feliz, me sinto confortável. Me... É, estar na rua e sorrir novamente. Muito obrigada. Apesar da gente estar num período de bastante utilização de máscara, é, a mucosa labial e os lábios, eles têm uma importância muito grande no bem-estar do paciente, então lábios que estão ressecados ou com aquelas crostas amarelas incomodam muito e isso faz com que o paciente não consiga encontrar o profissional que seja que esteja apto para que esse problema seja sanado. Eu agradeço, Alex, as suas palavras, espero ter contribuído para quem tem esse problema, possa encontrar um profissional que possa auxiliar neste momento. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Alex.